E aí, pessoal, beleza? Aqui eu sou o Titi, é o senhor Tietchan, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Mano, nesse vídeo eu trago um videozinho pra vocês, mostrando a conta de um inscrito, né, mano? A conta dele tá bem forte, então deixa o seu like, se você for novo aqui, já se inscreve, beleza? E ativa o sininho de notificação pra estar tá recebendo todos os vídeos. Cara, hoje eu vou mostrar essa conta. Muitas pessoas ficam falando que eu só mostro conta. Mano, mas essa conta aqui, essa conta tá muito top. Eu acho que foi a melhor conta que eu já gravei aqui nesse DD Tank, na moral, porque ela tá até no hall da fama, pra vocês terem noção. Vou até mostrar aqui pra vocês, beleza? Eu vou mostrar primeiro onde que ela tá no hall da fama e depois vamos lá pra mostrar a conta. Mano, não se esquece de deixar o like, eu tô com o Facecam aqui. Se bater uma meta de 120 likes, eu vou trazer mais vídeo pro Facecam, beleza? Ó, ela tá em terceiro lugar aqui no hall da fama, vou mostrar pra vocês, ó. Aí, é, ó, terceiro lugar aqui no Hall da Fama é isso aqui, ó o lugar 21, né, mano? Posição 21 no Hall da Fama Muito top mesmo, mano Uma continha que tá bem forte Ela tá com quase 500 milhões de FC. O sobre sob o par E, mano, um salve pra você aí O nome dele tá aparecendo aí Porque eu acabei esquecendo, né, mano? Porque eu tentei gravar esse vídeo umas 3, 4 vezes Que pena tem vezes que galinha me atrapalha, tem vezes que galinha eu falo assim, cantando, porque tem um galinheiro bem perto aqui da minha janela. É galinha cantando, é portão abrindo, é muita coisa aleatória e atrapalhando, né? Que dá barulho de fundo e como eu não tenho microfones, é só pelo notebook que dá esses problemas. Queria só falar isso porque muita gente fica falando assim, porque não sai tanto vídeo de detainho por isso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Mas vamos lá pra mostrar a conta A conta aqui, tá com o Gold aqui na É, na arma Gold, quer ver, no Dom de Anjo também Essa aqui é super Dom de Anjo, né mano Não, é acidente de Dom de Anjo É, Dom de Anjo sim né, Gold que é verdade, né mano Gold aqui na arma também Gold na roupa, Gold no chapéu 28k de ataque, 33k de defesa, 11k de ataque mágico, resistência mágica, 16k, sorte, 32k, agilidade 26k, mano, hum, tá forte a conta E galera, olha o tanto de vida, mano, na moral, tem que haver 80 mil, mas enfim, agora vamos aqui no treino, ataque 60, é, full 60, né mano, aqui E as cartas, olha aí pra vocês verem como que as cartas tá, galera, tá tudo 40, pratina Beleza? Tem que colocar pratina aqui, ó Pra vocês colocarem tudo os atributos 80, beleza? Tem até como colocar mais, eu nem sabia disso aqui, ó Ó, o Totem 50, beleza, galera? O Totem tá 50 As pernas estão, quer ver? Nossa, mano, as pernas estão tudo fudando aqui com sorte, né, galera? Ó, pra vocês verem, ó, dando sorte Que demais! Ai, que delícia! Aí sim, hein? O escrito sobre o passaponto aqui de boa, mano Tubura tá tudo upada, galera Não tem nenhum aqui que não tá upada, né, mano? Conte é Tafu tá mesmo, mano. Por isso que você tá até não Hall da Fama. Ó, só tem essa tal de Divina Arma aqui, ó. Que ainda tem de upar, mano. 500, É... é 500 mil? é Cupom, mano. que tem que upar com ele Cupom. daí você que L Cupom não consegue lá no painel, né? Daí você tem de fazer PVP, eu acho, pra conseguir. Mas aí tem ele Cupom aqui pra caralho, mano. Mas enfim, agora vamos mostrar aqui as pedras, né? Que eu esqueci de mostrar. Aqui, ó, tá nível 10, com 154 de atributo, beleza? E o tempo tá assim, né, galera? Full também, né, mano? Tudo full, galera. Essa conta tá top, mano. Gostando muito de gravar nessa continha. Se vocês quiserem PVP, digita um pra mim fazer PVP nessa conta aqui pra vocês, aqui no servidor, beleza? Esqueci de falar, mas o servidor tá na descrição, mano. Se você quiser entrar, clica no link, beleza, parceiro? O servidor tá bem aí na descrição. Vamos mostrar o patch aqui, né, mano? Aí o pet nível C, set... mas o que, que é isso aqui, mano? Nem sei que isso aqui, esse caderninho aqui, aqui brilhando em volta, <risos> ó, pode crer pet é Fênix 5 estrelas nível 70. É cu... é, todos os itens equipados aqui, né, mano? Ó, os itens tudo mais 400, mais 400, mano. Ó, os atributos tá tudo 400. Na moral, tá forte pra caralho essa quantia. Daí os cara vai falar que eu tô pagando pau, mas não é não, mano. porque a conta tá forte mesmo Então por isso que não ia estar tá no hall da fama Vai que o inscrito pega o primeiro, ra... primeiro lugar no hall da fama É verdade, quer dizer, às vezes não Ninguém sabe né mano, mas ele tá forte Galera, se você quiser criar sua conta, mano entra aí, o mic tá na descrição mano. Galera, por favor entra aí no mic eu Tô brincando, mas o mic tá na descrição, eu falo isso porque quer ver Muita gente fica falando, cadê o mic? Só descer aí, porque eu acho que as pessoas não assistem o vídeo até o final Daí eles não sabem que aparece um, tipo um anuncinho aí falando O link tá na descrição, ó, só esperar 5 segundos Eu o Smurf aí tá isso falando 5 segundos, espera 5 segundos E mano, eu vou fazer um PvP aqui pra vocês E galera, se o PvP for legal Daí eu gravo bem uns 3, 2 PvP pra vocês Mas pegar a boot vai ser isso aí né mano Eu vou ter de lutar contra a boot Mas a gente pegou um pre, Então vai ser até de boa agora Nossa, essa cotinha aqui vai arrebentar no PvP Aí sim que eu vi vantagem mano Na moral Cara, eu já sei o ângulo, acho que é aqui, ó. Toma então, Ai, ai! Ai, ai! Na moral! Toma, miserável! <risos> o cara também quer ver. Tá forte, eu acho. Não, tá tanto assim não. Pra matar a continha aqui, tem que estar tá bem forte mesmo. Vamos oh, lá, Hum. 3D. ó, 3 delay, porque só que eu mandei dano, hein, mano. Eu vou fazer a mesma coisa, meu filho, se você não me matar. Então, Ixi, praticamente, eu acho que você não me mata, não. Tem que ser bem forte mesmo, hein. Aí sim que tem que ser forte. Tranquilo, né, galera. O que que nós faz aqui? Gela ele, né, mano. Manda aqui, gela ele. Tranquilão. Deixa eu ver se vai ativar aqui. Ativou, papai. Aí sim, hein. Isso aí, meu filho Mano, mandei muito errado Nossa, deixou o cara com isso de vida, na moral Eu tenho que colocar o um negócio do patch aqui O inscrito não coloca, então tinha matado o cara Mano, tem dano pra caralho essa conta, galera Na moral, nunca vi conta tão forte assim Estou hack. <risos> Por que que, velho? Não tem balãozinho não? Pra aparecer? Ah, tá, eu tirei o efeito de balão disfarce. ó Mandou o mas eu acho que você não mata não, filhão. Só se dá muito mole aqui, na moral. Dá uns três deves seguidos, daí você pode até tentar e matar, né, mano? Não, mata não. Felizmente, não mata, não mata. É muito UFC e muita vida, mano. Você pode tentar, mas não vai conseguir não, parceiro. E que, que é isso? Tem vida pra cá? Car... É, vamos fazer o seguinte... Se é o bichão mesmo, hein? Vou matar do... ele logo de uma vez. Ai, ai. <risos> Nossa, mano, essa coisa tá bem forte, galera. Escrita de boa mesmo, mano. Valeu emprestar ter emprestado a conta pra tá gravando esses PVP. Toma, miserável! ainda tá gravando. <risos> Mas enfim, né, galera? Esse videozinho vai ficar top, hein, mano. Então deixa o like, porque na moral, quando o vídeo fica top assim, é bom de gravar, eu Sabia não? Curto, mano. Porque tinha vez que, ele, que a gente faz PVP aqui no Nexo Tank, mano. É muito difícil que vocês um PVP. Quem é nível 70 aqui e tem uma continha razoável, tem noção disso, beleza, galera? Porque é muito difícil, mano. Tem uns caras aqui que. Não sei o que, que eles fazem da vida, mas eu acho que eles joga, joga no The tank E é muito FC, mano, que os caras pegam. Mas enfim, que, que eu. Acho que. Aqui eu posso mandar uns 55? É, era uns 55, mas enfim. Errou! Não... É, o pai foi lá. Ah, não! Mas esses caras aqui, eles gostam de querer gel os outros. Ah, é, né? Joia. Só fica dando um G20. Mas que porra é essa? Não sei, eu também. <risos> mas enfim, vamos lá. Mano, será que o cara vai. Ó. Oi, tu, parceiro! Muito bom, muito bom, fez uma coisa boa, agora eu vou aí do você. A gente vai tabu... kit. E aí ó, vou voar aí Nossa, aí sim hein, voou pertinho, nossa Onde que eu queria? Tranquilo, vou abaixar aqui um o mango Vou mandar um girinho né mano Acho que aqui pega né? Não sei aí boa Pegou certinho Hum. Caralho, maluco é bravo É, beleza tio de... É porque eu esqueci de mandar um negócio aqui E apertar o aqui pelo Com a outra mão, mas não deu nossa, mano, não vai ver Eu uh, Já era é esse cara aqui, eu acho que ele não passa nervoso Nos PVP aqui não, na moral Pode fazer PVP à vontade, que não vai Passar nervoso. Galera, eu vou gravar um vídeo De PVP aqui nessa conta, então deixa o like Mano, se bater essa quantidade de likes São 120, eu vou fazer mais PVP Beleza? beleza. Vou, dar vou dar like O um like que de de Vou fazer mais um PVP Pra terminar o videozinho, beleza? beleza? E mano, a conta do inscrito tá bem forte Foi a melhor conta que eu já gravei Não desfazendo das outras, beleza? Que dia foi isso? Porque eu tô falando assim de FC Foi a melhor conta que tem mais FC que eu já gravei beleza galera beleza. ela é o que tem mais fc mano aqui do nexo assim que eu peguei pra gravar foi ela tá bom. mas enfim eu não eu tenho que tomar cuidado aqui porque eu posso acabar morrendo com esse cara Alpha, é mesmo Opa, os caras já quer ver eles já olha a conta do cara mano daí eles veem que é forte é eu não sei porque os caras criam char menina mas enfim né se é pra passar o calote nos caras, sei lá, o que que é. Eu nem sei se também esse char aqui é menino. acho que não. Mas tem uns caras que criam char menina aí, mas é muito estranho, mano, na moral. Eu não sei o que Por quê. Se é a, a vontade de ser mulher? Tá me tirando. Acho que os caras sentem vontade. Ó, o cara vai voar. Voou. Esse aí é o efeito da da voação. Beleza, se eu mandar. Ah. Filhão, ativou esse trem aqui. Está, está lascado, meu pai. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ai, ai! Fatality. Hum, não ia pegar, hein? Ia passar por cima da cabeça do cara, mas não pegava. Mas beleza, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal se for novo. E também não se esquece é, de ativar o sininho de notificação. O link do PD tem que estar tá na descrição. Muito obrigado, o inscrito que me prestou essa conta. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até esse momento. Um abraço do Senhor Tietchan e falou!